Bem, o meu nome é Luciano, hoje eu sou gerente técnico da CMA Elevadores, no Rio de Janeiro. Eu tenho 20 anos de experiência de mercado na, na área de elevadores e toda a parte de assistência técnica, toda a parte de atendimento de chamado, toda a parte relacionada à modernização e, e manutenção de equipamentos está hoje sobre a minha responsabilidade hoje na CMA Elevadores. Hoje a CMA ela basicamente atende é, clientes privados e públicos na área de manutenção de elevadores, modernizações, reforma, elevadores novos. Hoje a gente atua muito com a, a parte de embelezamento de cabine, a modernização em si eletroeletrônica dos equipamentos e atendendo aos clientes na, no local de, de, de trabalho isso que é a nossa equipe na rua hoje. Né? Hoje, o nosso foco aqui é o que? É minimizar o tempo do equipamento parado. E uma grande dificuldade que a nossa diretoria vem cobrando e a gente vem alterando é a resposta ao cliente. Eu acho que a resposta do cliente é o mais importante. Até dizer que o equipamento dele vai estar parado, ok. O importante é avisar para ele por que está parado, quanto tempo vai estar parado, o que aconteceu e qual vai ser o prazo para apresentar a solução. Isso aí é o, é o grande diferencial. A CMA, na verdade, ela acabou por adquirir uma empresa na cidade de São José dos Campos chamada Aliá Elevadores, que é onde eu atuava e lá a gente começou utilizando o Contelge numa empresa de pequeno porte. É, conhecemos através da internet, onde fizemos contato, o pessoal nos atendeu, passou toda a parte de implantação, realizamos a implantação, uma empresa de cinco funcionários. De lá para cá, a CMA adquiriu ali elevadores né, em São José dos Campos, expandindo o, o mercado para São Paulo. E eu migrei para o Rio de Janeiro, trazendo a, a, o Conte LGE junto, como experiência na, na área de atendimento. E hoje, a gente tem aqui aproximadamente 60 funcionários atendendo com o Conta LGE, todos direto na rua, né, fazendo o atendimento aos clientes, visitando os clientes, e todos hoje estão sendo monitorados e o controle de ordem de serviço, tudo feito através do, do Contelge. A primeira impressão que ficou para a equipe é realmente é um, assusta um pouco, falar que não a gente vai estar tá mentindo, realmente assusta um pouco, a pessoa é, fica um pouco receosa no primeiro momento, achando que... O objetivo é único e exclusivamente monitorar o técnico, quando na verdade isso daí é um, é um dos menores itens, pode-se dizer. Com certeza, com bastante treinamento, orientação, conhecimento, o pessoal começou a entender que isso é uma ferramenta que ajuda. Porque antigamente o pessoal andava com um bloquinho de papel. Hoje o pessoal só anda com o smartphone, é, tira foto até mesmo para identificar algum tipo de peça ou ferramenta que vai ser o, necessária. Tudo hoje vem via eletrônico para a gente através do Contelge. Isso nos ajudou muito. O, o, o grande ganho que a gente tem é na agilidade do atendimento ao cliente. Eu acho que a, a, o grande diferencial é você ter a informação online. Você tem essa informação na tua mão para você poder trabalhar. No nosso caso, que a gente trabalha com elevadores, manter o equipamento o menor prazo possível parado isso o Contel GE trouxe um diferencial gigante para a gente. Esse, na minha opinião, é o grande diferencial. No começo, quando, antes da gente fazer a implantação do Contel GE, o que acontecia, é como era papel e o Rio de Janeiro é uma cidade grande e nem sempre as equipes retornavam à fábrica todos os dias. É, existia um bloco de papel onde os técnicos utilizavam, levavam isso junto com eles e no retorno de, desse papel que era feito o lançamento. Porém, o técnico só retornava à fábrica dois, três dias depois, ou até mesmo dez dias depois, e chegava um acúmulo de de papel, papel que gigante, chegava a ter aqui aproximadamente mil ordens de serviços mês, só que essas mil ordens de serviço não chegava escalonada. Chegava de uma forma única, imagina chegando 200, 300 é, ordens de serviços no dia E você tem que lançar isso no sistema para depois gerar um relatório e retirar isso Então hoje é, o Contelge trouxe esse grande diferencial para a gente Eu não preciso ficar mais esperando o técnico trazer a ordem de serviço Ela já chega online para a gente e a gente consegue trabalhar Acontecia até mesmo de clientes que estavam com o elevador parado é, dependendo de alguma peça, mas essa peça vinha especificada na ordem de serviço e isso estava no papel com o nosso técnico na rua. Com isso, o técnico chegava só um dia, dois dias depois, o equipamento do cliente ficava dois dias parado, simplesmente esperando o papel chegar. Agora com o Conto LGE, isso daí acabou, hoje é praticamente online. Quando existe alguma dúvida, é só ligar para o técnico e tirar essa dúvida. E a gente já consegue gerar toda a parte de orçamento, toda a parte de compra, muito mais rápido e atender o nosso cliente de uma forma muito dinâmica. A gente trabalha muito aqui com, a gente chama de uma listagem de equipamentos parados. Todo dia de manhã, na, no nosso, na nossa dinâmica do dia a dia, a gente retira uma, uma lista de equipamentos que são parados do dia anterior. Antigamente, essa lista estava em torno de 30... 35 equipamentos parados por dia, né? é, com o Contelge a gente conseguiu reduzir isso muito, porque como é sempre, de novo, a informação chega online, você não perde tempo em deixar o elevador parado um ou dois dias esperando a informação, então às vezes uma, essa listagem que hoje estava na casa de 30, hoje caiu para mais da metade, então aí 14, 13 equipamentos parados por dia que para a nossa representatividade aqui está em torno de 1% um, um a 2% do nosso parque de, de, de equipamentos. Olha, é, aconteceu uma situação muito estranha, não foi nem aqui no Rio de Janeiro, aconteceu em, em, em São José dos Campos, até que no Rio também, muito, um, um dos nossos clientes não gostariam de trabalhar com conta LGE porque não tem e-mail. Isso foi uma das coisas mais interessantes que aconteceu. O cara falou, não quero trabalhar, eu quero papel. Aí a gente tentou entender se era alguma dificuldade, alguma coisa. falou: não, é porque eu não tenho e-mail. Foi a coisa mais estranha, vamos dizer assim. E foi pedido reunião com a nossa diretoria, eu tive presente na reunião. E o nosso cliente bateu o pé, que falou, não, não tem e-mail. Bem, por fim, acabamos criando o um e-mail para ela. E a gente gera tudo através do ContaLGE. E no final do mês a gente imprime tudo e manda um pacotinho para ela. Era uma senhora de idade, já, ela é síndica, mas ela disse que não tinha e-mail e não ia, não ia querer. Foi a coisa mais... Na verdade, não foi nem com tanto aos nossos funcionários, foi ao cliente que eu acho que não esperava essa tecnologia chegar tão rápida na área de prestação de serviços de elevadores. Não passa nada para a cabeça em voltar atrás, muito pelo contrário que a gente gostaria é de implantar mais tecnologia, não somente na área de ordem de serviço. Eu acho que é uma tendência mundial, uma tendência... Hoje, você vai no Procon abrir uma reclamação, é online. Você vai comprar, receber a nota fiscal, é online. Você vai fazer uma compra, é online e chega na tua casa. Então, eu acho que é um caminho sem volta. Sem sombra de dúvidas, porque é uma ferramenta é, dinâmica, uma ferramenta que traz benefícios para a empresa, só não enxerga isso quem não quer, a verdade é bem essa. Se eu pudesse dar uma dica, e já cometendo essa, essa, esse diferencial de dar uma dica, faça uma boa instalação, faça uma boa aplicação, pense antes de, de, de fazer os lançamentos. Como você vai colocar o nome do seu cliente, como vai ser o, o, o, o seu banco de dados e o que, que você precisa colocar. Porque na hora de fazer uma busca, na hora de fazer um... um você ter uma informação, isso faz todo o diferencial.